dia maneira olha quem brotou aqui no estúdio para participar de um podcast histórico e aí quem aí lembra dele e Henrique Silva de Santos Rosa Ô o brabo o brabo antigueira Mc das antigas hoje graças a Deus Mc renovado Mc renovado é uma é né? gente que que me pergunta né ah, não, pô. Então, quando eu falo, né, mostra os vídeos no YouTube, às vezes na resenha, pá. Aí fala, ah, agora então tu é, canta pra Jesus, é, MC de Jesus. É, eu não, pô. Parei com isso e tal. Se bem que quando tem uns eventos lá, a gente dá uma cantada, né, dá uma zoada, porque tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, assim se diz a palavra. Então, a gente quebra tudo. É isso, mano, é isso. E hoje a gente veio aqui pra conhecer um pouco mais da história do MC Ian, um pouco mais da história do Ian, né? Que agora é só Ian. Ah, mano, pode chamar de que, que você quiser, MC a, Ian. A galera, Ian, a a galera aqui... Que... <risos> Peraí, aí, aí você tá exagerando. <risos> a galera aqui que te conhece das antigas, a gente costuma falar, pô, pastor Ian. É, pode ser, então. Você, sabe. você hoje, você é pastor? Você, qual, qual, como é que fala quando... Mano, o que que acontece? É... Você é diácono? Então... É, é, isso tudo, explicar um pouco para a galera que não sabe, né? É, apesar de que eu acredito que muita gente que vai ver, é, que está vendo a gente agora, é, vai na igreja ou já foi, né? Mas enfim, você quer começar mesmo direto por essa parte ou, ou sei lá, a gente já. A gente já tá. começou é, nessa parte, depois a gente dá uma volta. Não, porque eu ia falar assim, como é que eu. Como eu quando eu me converti, né? Pá, um papo bem, papum, e, e ia chegar nessa parte. Cortou? Olá, um... É, só o que de... é pastor, então... É, só Não, pastor sabe o que, que é, né? Mas o que, que acontece? É... A gente vê que, assim como tem MC, DJ, empresário, é... são as nomenclaturas aí que dão para as pessoas que estão envolvidas no... na produção, no... No... No... na organização, tem na igreja também, né? O pastor, o diácono, o obreiro, o missionário, é... mas isso tudo... É, são divisões para a hierarquia da organização. Hoje, é, eu posso dizer que eu sou um missionário, porque eu saí daqui e fui enviado lá para São Luís do Maranhão, ainda que todo cristão, aquele que nasce de novo, que confessa Jesus, automaticamente ele já se torna um missionário. porque O que é um missionário? Um missionário é uma pessoa que tem uma missão. E antes de Jesus morrer, já vamos falar de Bíblia também, galera? É... E antes de Jesus morrer, ele falou assim para os discípulos dele. Ide, fazei discípulos, é, batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Curem os enfermos, quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que crerem. No nome de Jesus, iríamos curar enfermos, libertar cativos e fazer uma sequência de coisas. Então... Jesus designou essa missão para todos aqueles que se tornassem discípulos dele. Então, é, eu ainda não fui consagrado a um pastor, ainda que nós estamos plantando uma igreja lá, é, mas hoje eu sou um missionário, eu acho que um eterno missionário. Né? Um, um, um amigo meu uma vez me perguntou, Ian, quando que vai acabar a sua missão aí no Maranhão? Eu falei, mano, minha vida se tornou uma missão, por quê? Não é sobre uma viagem missionária, é sobre uma vida missionária, tá ligado, mano? Então, uhum. pode me chamar de missionário, de pastor, o que você achar melhor. Maneiro, maneiro. Então, é, deixa eu só verificar um negócio aqui e vamos continuar. E eu já tô aqui folgadão do jeito que eu sou, ó, o pezinho aqui, ó. Ó, o banquinho aqui de Pô, baixo. Ó, já botou um banquinho em embaixo. baixo. Inhã, inhã, Cara, ou, oh, é, falar uma parada, cara, eu sinto muita saudade de você, cara. Você ah, me mano, falar de você. É... é um dos amigos que eu, que, eu, que, eu, que eu ganhei, né? Que a vida me deu aqui em Volta Redonda. E que na época que eu vim, eu não tinha quase nenhum amigo aqui. E você <risos> meio que apareceu do nada. Você lembra, gente conheceu? Nada. Cara, eu, não, eu, lembro, eu lembro de eu ter passado na rua e você meio que ter zoado. Você meio que mexeu comigo assim na rua. Todo doidão, zoando Aí eu todo Eu falei, ruim, caraca, quem é esse cara? Nem sei quem é, velho. Quem, cara... quem me conhece sabe que eu sou um cara assim... É, lá no Maranhão a galera fala esparrosão. Ou seja, esparrosão. Então, se você me conhecer de pouco tempo, eu, eu acho que eu, eu tenho uma facilidade, isso faz parte do meu temperamento, né? Em, em, do meu tipo, da minha personalidade. Então, eu sou muito fácil de assim, te conhecer de pouco e já te zoar e já criar uma amizade. Isso é maneiro. Isso é bom, né, velho? É, mas é, tem, tem seus prós e seus contos, né? Porque tem contrapartida, tem gente igual esses dias, lembrei de uma história aqui agora. Eu tava no. Cheguei aqui, né, dia 20, e cheguei aqui de férias, aí fui sair com os amigos e tal, aí, pô, a gente tava no shopping, ali no, no shopping da vila, uhum. chegou lá, aí um cara tava com a máscara assim, né, um gordinho, mano, um gordinho grandão, aí ele passou com a máscara e tossiu, uh, uh. aí eu fui, peguei minha máscara, olhei pro cara dele e fiz assim, uh, uh. aí, mano... <risos> Aí só que ele ficou boladão, pô. Só que tipo, eu fiz, porque já fiz isso de vez, foi por impulso, né? E assim, a maioria da galera leva na esportiva. O Gordinho ficou boladão, se assim, parou. Olhou pra mim assim. Aí os moleque, e aí, ó, aí, ó. Vai te pegar, vai te pegar. E eu falei, vamos embora, vamos embora. E cara, você assim, é assim mesmo, né, cara? E a é, é maneira que você... Que esse seu lado, o, do seu humor não mudou. Você é o mesmo cara. Tipo... Acho que as pessoas pensam que você mudou, que você, tipo, mudou o seu jeito de, de trocar ideia com a galera, de brincar com a galera, e isso, pelo visto, você, você é o mesmo cara, né? Você, você brinca, troca ideia, mas agora com um, um pouco mais de respeito e tal, como é que é? É, mano, é assim, eu, eu não, não falo que mudou, né, mas potencializou, tá ligado? Porque antes de, de eu me converter, é, às vezes eu frequentava a igreja ali, tal, pá, é, esporadicamente, ia vez e nunca. Só que eu, eu tinha uma vontade, tá ligado? Porque eu, eu, até minha adolescência, eu ia na igreja com a minha mãe, assim, 15, 14 anos, eu frequentava a igreja. Só que o que aconteceu? Eu fui, comecei a estudar fora, no Getúlio Vargas, uhum. e aí foi nesse inteirinho que eu comecei a cantar funk, né, mano? Então comecei a, a parar de ir pra igreja, começar a beber e tal, me relacionar com outras pessoas. Beleza. E, e aí eu fui e, e parei de ir na igreja, comecei e eu me perdi. Onde que eu ia chegar a pergunta? Me perdi, mano. Eu falei sobre o seu humor, que não mudou. Tal. Ah, verdade. Eu comecei a falar que potencializou, né? Eu sempre fui esse cara. Só que aí eu já ia na igreja, às vezes pá, parei de ir na igreja e depois voltei. Aí foi em 2016, me converti. Só que assim, mudou o jeito de brincadeiras. Ainda sou brincalhão, mas hoje são brincadeiras que, que edificam, né, mano? E não só edificam, é, mas também que vai colocar pessoas para cima, sabe? Só em brincadeiras mais moderadas, sabe? Não mais uhum. com mesmos linguajares e tal. Sim, é sim. uma mudança de, de atitude, tá ligado? Uhum. Essas brincadeiras. Cara, você lembra como é que a gente se conheceu, como é que foi? Quanto o início, porque o início do Isão Filmes, eu acho que muita gente não sabe disso, mas o início do Isão Filmes foi o, in, o início da amizade com o Ian, foi. Porque antigamente eu só era o Isão que fazia casamento, tirava foto para empresas. Eu não fazia funk, não fazia nada disso. Então, eu conheci o Ian, conheci o MC Ian, o menino novo que bateu lá no meu, na, no meu apartamento. Eu nada cheguei E naquele lá dia subjetão. eu virei o Ison Filmes. E ah, como mano. é que foi esse... Eu não lembro direito, você lembra? Como ah, é foi? velho, eu também não lembro direito, pô. Acho que você falou que eu mexi com você na rua, né? Acho que eu já te conhecia de vista, pô. Não. Eu não lembro se foi o Cocudo... Não, que... isso você já me conhecia, mas quando você foi lá pra falar de negócio de música... Não, então, acho que eu já te conhecia de vista, né? Mas aí eu não lembro se foi o Cocudo, alguém que falou que você fazia, mexia essas paradas, acho... eu não lembro se foi o... o falecido Jonathan que falou, porque você também já conversava com ele na época. Uhum. Eu não lembro, mano, eu sei que falaram, falei, ah, quem é esse cara aí? Ah, o Visão e tal, mora ali, fui lá, bati, primeiro andar... Tava uma galera lá, eu cheguei, e aí, mano? E aí, tu que tira foto aí faz música. Por quê, mano? E essa galera toda morava lá. Morava <risos> lá, né, essa galera. Que era eu, Mamaco, Igor, Denilson, uma galera. E, mano, eu não lembro... Eu não lembro... Na verdade, eu fui e comecei a cantar funk. Comecei a cantar é, na escola. Quando eu fui pro Getúlio, né, que eu comecei a cantar. Uhum. E a gente tinha uma família que na época tinha essa parada de família aqui em Volta Redonda, aí a nossa família era os danados, era a uhum. galera de Santo Agostinho, eu, Jefim, Igor, Vitor Bruno, Vitor Bruno hoje também até é, tá na presença do Senhor, caminhando também, uhum. fera, é, prega a palavra também, moleque Maravilha. desenrolado. Aí, mano, eu sei que eu comecei a cantar, né, a gente fazia chopada, foi uma chopada de Santo Agostinho que a gente fez, aí eu tava lá, meio que trêbado, e eu falei, mano, vou cantar, velho. Aí peguei, comecei a cantar funk e depois daquilo ali, geral, começou a falar MC, MC. E na época deu uma estourada, né, esse negócio de chopada, é, dava uma estourada, tinha uns moleques lá também da Ciderlândia que fazia. Aí depois surgiu os moleques também do Pumba Lá Pumba, o Vinícius. Então essa parada na época, tinha também o Gustavo Baldinho, depois começou a fazer... Uhum. A gente foi um dos percursores dessa parada, tá ligado? Os danados, a gente começou a fazer. Tinha os moleques dos Los Cocas também, que já Los faziam. Coca. Eu acho que eles foram os primeiros, mano. Galera dos Los Cocas, tá ligado? Uhum. Aí, eu fui, mano, e, e assim, comecei a, a ficar conhecido geral falando, né? Aí eu comecei a cantar, mano. E aí eu comecei a correr atrás, porque é uma parada, né? Às vezes a gente tem um objetivo ali e a gente tem que... Correr atrás também, então aí eu comecei aí fui atrás de você, queria gravar clipe, queria gravar música, e fui atrás do Ramonzinho também, e na época ele foi um cara que me direcionou bastante, abriu muitas portas de contatos também, que é aquela parada, né? Tudo que a gente for fazer nessa vida, mano, tem que ter conexão, acho que ninguém constrói algo relevante sozinho. E eu me lembro até de uma história bíblica aqui que eu tava lendo ontem, no meu tempo devocional, da Torre de Babel, mano, não sei se eu vou falar... Mas a Já. Bíblia fala que Deus olhou para aquela galera e falou, eles falavam uma só língua e eles tinham um só objetivo, e eles iam alcançar aquele objetivo. Aí Deus teve que confundir a língua deles todas. Aí que surgiu inglês, espanhol, diversas línguas, porque naquele momento ali em Gênesis 11, Deus viu que eles estavam com um só objetivo e falavam a mesma coisa e falou, eles vão conseguir conquistar o que, que eles quiserem, assim. Aí Deus veio e dividiu as línguas, então... Por isso que eu fui atrás de você, né? Queria buscar gente que, naquele momento da minha vida, somasse com aquilo que tava queimando no meu coração. Pô, maneiro. Cara, naquela época, foi muito louco. Você, você apareceu lá em casa e falou, cara, você sabe fazer montagem? A gente não sabia <risos> nem o nome, né? Que era flyer. Você falou, você sabe fazer montagem? Eu falei, sei. Eu não tinha nem equipamento, a gente pegou uma câmera de alguém, não sei de quem, né? Tiramos um foto, direito. eu tenho essa foto acho que até hoje, tá mano. Mano. se eu caçar eu boto aí na tela, Pronto. eu Bota aparece aqui Deve estar tá bem, bonitinha, bem né, bonitinha, né rapaz? <risos> Escrita MCA, com a letra muito louca. Mano, eu acho que a primeira foto que a gente tirou foi uma que eu tava sem camisa, com cordão, não era? Não foi uma dessas? Não, essa veio eu depois. Eu não lembro como é que você tava, eu não lembro. Não, é que você tava sem camisa, com cordão, já, aí a gente já, já tava. Já, já tinha um já pouquinho mais de equipamento, equipamento né? E tava. tal, as paradas. Que aí eu lembro que a gente. Você. Sim. Pô, quero fazer uns vídeos, quero fazer umas paradas, eu não tinha equipamento nenhum. Comecei a botar na minha cabeça de. Pô, então eu tenho que comprar uma câmera, Eu né? cheguei falando parada de funk, né, mano? De em funk. Né? É, de funk. Você já chegou falando de fazer uma montagem sua pra você vender show. Aí eu... Pô, um contrato. Aí eu sei que a gente deu um jeito de tirar uma foto lá, fizeram uma montagem. Eu não sabia nem como jogar a foto pra dentro do... Tipo, eu já sabia, mas a gente não tinha o equipamento Esse certo. você era mais fotógrafo, né? É, mas só que a gente não tinha nada. Eu tinha um computador velho em casa, a gente não tinha cabo pra transmitir do, de alguma câmera... Pra dentro do computador, a gente não tinha câmera, a gente armou um celular velho, tirou a foto, passou por um Bluetooth que foi na Lan House, jogou num CD, jogou lá em casa e conseguiu botar a foto no computador, foi mó treta. E daí a gente fez aquele primeiro trampo e logo depois daquilo eu já tava, eu já tava pra receber um dinheiro. Uhum. E aí aquilo me botou na cabeça: pô, tem que comprar uma câmera eu tenho que comprar uma câmera. Porque até então você só tirava foto então pra empresa de outras pessoas. É, eu era fichado numa empresa. Era ah, é, lembra, lembra. Era até no Laranjal, né? É, mano? eu era fichado numa empresa e aquela empresa... Não, nessa época eu era fichado na empresa que era... La... É Laranjal, não? Como é que chama ali? No... Laranjal, mano, na é subida rodoviária. Não, essa daí foi a segunda que eu fui. Eu fui primeiro para ali perto de, da, da, da São João. Não vou falar o nome da empresa, mas era lá na, na São João. É que deu uma e tal aí eu recebi ah, eu um dinheiro na época é que aí eu recebi um dinheiro lá e comprei a câmera que aí assim que eu comprei a câmera também a gente ainda estava perdido mas aí começou a surgir o Quandzila né Quandzila Tom Produções e a gente aí a gente começou a ter referência do que a Foi. gente queria fazer você vê né a gente tava fazendo uma parada que era pioneira e tem o pioneirismo ele tem um preço né e. a gente tava num caminho ali, só que a gente não... Não... A gente ainda não sabia. A visão tava muito limitada, né, é... mano? É. A gente queria fazer, mas a gente ainda não sabia o que. Como? No, no tanto que na época a gente não, não tinha um estúdio para produzir. A gente. para produzir, a gente produzia, captava o áudio no celular, né? Mandava pro DJ. O DJ fazia lá as doideiras dele lá. E mesmo assim, naquela época, no seu primeiro sonho eu acho que seu primeiro sonho já saiu de qualidade para caramba, né, cara? Foi. Eu, eu lembro que eu gravei lá com o GL, mano, lá no Calipau, uhum. lá, aí comecei a procurar, né, que aí, foi tipo, na época que começou a surgir também a Rádio VR Digital, lembra? Do Wendel e tal, aí tinha o DJ GL, mano, esse moleque, ele era sinistro, não sei se ele ainda faz, né, mas ele era um dos melhores, assim, da molecada que eu conhecia. Eu não sei se eu tô confundindo, mas eu acho que o GL é um dos primeiros que virou evangélico, não foi? Ah, mano, não sei. Eu acho que a gente eu... não tá falando da mesma pessoa, não. Eu acho que não, não. Não, acho que não. Acho Porque que você tem... nem chegou a conhecer ele, o GL, não. O não? Porque tem um DJ que era um grandão, altão, que ele não gostava muito de sair. Que eu lembro que ele virou evangélico, assim, bem no início mesmo. Mano, não sei quem é. Eu não sei quem não é. Não lembro. Eu não lembro. Mas... E daí continua? Não, aí fui lá no GL. Aí... Eu acho que isso, eu, eu não lembro se eu já tinha falado com você... Eu sei que com o Ramon já tinha falado Enfim, fui lá, arrumei ele Aí comecei Aí a gente fez uma montagem, mano Fez uma montagem E essa montagem, assim, ao vivo Ele no battery, né Tem até aqui, mano Ah não, vou ter que botar só pra zoar, mano A montagem? Não, mano, a montagem não, que eu tenho um programinha aqui Na verdade eu chego de férias, né E aí eu e o meu irmão lá em casa é só zoeira, mano E aí do nada meu irmão foi, baixou um programa E ele vem pra mim Ombrim, ombrim, ombrim. Aí, mano, a gente Aí A IGL foi lá mandando ao vivo. Tum, tum, tum, tum. Aí eu fui cantando e tal. Aí isso daí eu lembro que deu um caô ainda que saiu no jornal. Ixi. Saiu na Capa do Diário do Vale. Aí Essa deu uma parada de apologia ao crime. Apologia ao deu. Crime. Foi uma parada. Foi uma parada meio sinistra. Nesse dia eu fiquei meio com medo. Nesse Aí... dia eu fui lá na sua casa, você lembra? Ah, mano, nesse dia eu Cheguei lá tava... na sua casa, nós tomamos esporro junto. Aí minha mãe falando pra caramba, mas eu já queria era a igreja, né, mano? Já fui logo pra uma consagração de manhã. Eu sei que você já deu uma fugidinha no dia do aperreio pra consagração <risos> debaixo da barra da saia da sua mãe que ora! Por é. isso que você tá vivo aí até hoje, é. livramento! É. Eu também já fui assim, ó. É. Tamo junto, na mesma barca. É... Eu vejo muito também essa questão aí da mídia. É... Ih, estão me ligando aqui. Depois eu atendo. Essa questão da mídia aí, mano. É assim: a gente vê, tá vivendo hoje uma época de pandemia, né? Então, é uma parada. Meu irmão, ele foi fazer um exame agora. Ele tava com gripado, né? E aí, pô, o médico viu que não era vírus. Só que ele falou: eu vou... vou colocar aqui na ficha como se fosse. Tá, uma parada muito sinistra, porque notícia ruim, coisa ruim assim, é, a mídia solta muito fácil, né? Eu acredito que a mídia hoje está enfatizando muito mais, não tô falando com negligência, eu sei a, a realidade da, da, da parada hoje, coronavírus, só que eu vejo também que a mídia está enfatizando muito mais do que é, tá ligado? E acho que nesse, nesse lance nosso aí também, de repente, se a gente tivesse uma conexão no jornal, é, quando a gente foi lá pra roda de funk e tal, gravou o clipe, se a gente tivesse alguma conexão no Diário do Vale, acho que a gente conseguiria uma capa também, né? Mas é. aí também entra os dois lados da moeda, né? A falta de conexão e aquele ditado mesmo que fala que coisa ruim se espalha rápido, né? Que foi é. uma parada aí que a gente... Fez e deu uma vacilada em algumas palavras, né? E... É, e foi uma parada que fez meio que sem pensar ali. me fez mais na zoeira e o negócio estourou. É, mano, mas na época também eu não tava nem aí, velho. Não, nem pensava, tá ligado? Acho que a mentalidade era outra. E, de repente, até tava fazendo por apologia mesmo. Que é, a gente vai mudando e a mentalidade... Você tinha quantos anos na época? Ah, mano, não lembro, velho. Hoje eu tenho 25, em 2021. Ah, mano, eu não lembro. Que isso, Acho então... que era no começo, pô. Acho então que eu comecei você... a cantar em 2014. Você tinha um... Ou 2012. Você tinha 13, 12? Mano, por aí, pô. 14 ou 15 anos. Porque foi logo assim que eu saí da igreja. Eu tinha uns 15 anos. 15 anos eu tinha. 15, 16 anos. Por aí. Caraca, mano. Você é novão, Novinho, pô. Adolescente. Eu lembro do dia que a gente tava indo pra Angra. Você lembra o que sua mãe falou comigo? Não. Não? Não. Ela veio e falou, ó. Tá na sua resposta. <risos> Meu bebê. Se acontecer qualquer coisa em você que eu vou. Ai. Eu, na hora falei assim: gente, não vou mais, não. Já logo. <risos> Deixa isso pra lá, cara. Bora dar uma segurada. Vou ficar em casa. Cancela esse negócio Cancela de Angra. Esse negócio de Angra. Mas acabou que a gente foi pra Angra, graças a Deus, deu tudo. Foi lá, da que vez que bateu o carro que você que bateu, não? Não, foi, foi da vez que a gente foi de Kombi. Lembra, não? Que a gente foi de Kombi? É, tinha uma Kombi esperando a gente na principal. Não Aí lembro, a, gente mano. Ainda, a gente ainda levou o... É, a gente foi de Kombi, pô. A, a do carro foi a segunda vez, foi a segunda a ou terceira já vez. A gente foi pra Angra de Kombi, mano, eu a não lembro, gente foi de véio. Kombi, a gente foi... Era a Kombi do maluco ali da rua do, dos três irmãos? <risos> Lembra, não? <risos> o Ramon que arrumou, amor Ramon <risos> arrumou a Kombi pô. Ah, nós. acho que eu tô começando a lembrar vagarosamente. Aí a gente ainda levou o vitim qual o Vitinho? O Vitinho foi de calça jeans e tudo mais, você lembrou? No outro dia ele tem que ficar na praia de calça jeans Qual o Vitinho, mano? O Vitinho é da Major Jacó? É, o Vitinho O Vitinho baixinho? Não, o Vitinho que é bem parrudinho, cara que... Baixinho, esse aqui, ó Que tá na igreja, hoje ele também Não, não é cara, baixinho, não, pô O Vitinho é mais alto que eu, cara O Vito Hoje tá meio barbudão Mano, esse cara, como é que você não lembra, velho? Qual o Vitinho, mano? É Vitinho mesmo o nome dele, né? Você não, não lembra véio. que a gente levou um cara do nada para Angra? Não, mano, não é esse Vitinho aqui não. A gente botou não. o cara dentro do carro e falou: me ali no show". Não é esse Vitinho aqui não. não. Não, não, não, não, não. Mano, não lembro que Vitinho é esse não, velho. É Vitinho mesmo o nome do cara, não é possível que eu tô Como confundindo alguém. Como é que ele dele? é, pô? Ah, mano, eu sei que ele eu sei que na, naquela vez que foi geral para Rio Preto, ele tava também. Ah, o Vitinho grandão, pô. É, ah, você ganhou, é, pô. Vitinho, pô. Tá de tatuado é. hoje. Ele tá tatuado, é, tem o teu pobre é. elegei. pô, tem ele aqui também. Ele foi, pro... ele foi pra Angra enganado, né, velho? Ele nem sabia que era Angra. Ah, é, mano? Ele achou o Vitinho foi um é, da vida. Aí, na hora que ele viu, pegou ele e rapaziada, onde vocês estão indo? Daqui. Ele tava arrumadinho de foreste. né? arrumadinho, na ele ia pra Pulse. Ele ia pra Pulse, nós botamos ele pra ir lá pra Angra. Passou Sim. o dia lá, porque a Kombi veio embora, você lembra? A Kombi veio embora, a gente saiu do show e... É, cadê a Kombi? É o Ramon. Não, então, a Kombi só veio buscar a gente três horas da tarde. Falei, dó Ah, foi isso mesmo, Aí a gente foi pra praia. A gente foi pra praia, a gente ficou na praia, comendo pastel e tal. Lembro, lembro, então, lembro. Vamos lá, tiramos onda no, no dia, ficamos curtindo praia e tal. Eu acho que só o time mesmo, não sabia que ia passar o dia na praia e de calçadinhos, cara. Muito doido. Caraca. Muito doido. Muita, muita história maneira, cara. histórias também... No... Não, essa outra de Angra que foi, você não tava. Foi já o clipe do Ramon, você não tava. Você... Não, que a gente quase morreu, você não tava. Da segunda vez que foi? Não, que eu desci com o Ramon e com a Jade. A gente quase morreu. Acho que eu não tava, não. O assim, que aconteceu nisso daí? Perdeu a, a direção do carro na serra. No meio da chuva, o carro aquaplanou. Rodou. E parou assim, ó. Ribanceira. Parou na ribanceira aqui... E aqui, contra mão E parou assim, ó, fazendo assim, ó. E aí, como é que foi? Balançando. Pô, comecei a dar soco numa máquina no Ramão pra eles pular do carro. Eles pularam e sentou no capô. Aí o Gordinho conseguiu sair, né? E aí? Aí na hora que eu saí... O Gordinho ficou por último Porque eu tava lá atrás, abafado, velho. A Jade chorando. Falei, e como é que Deus... tirou o carro, mano? Não, aí a gente... Primeiro a gente se preocupou em fechar a estrada. A gente correu um pra um lado, um pro outro, fechar uma estrada... O outro ficou sentado, eu fiquei sentado no capô do carro, com o carro não cair. Fala rapaziada, e... tivemos mais um corte daquele. Aproveitando aqui, estamos aqui no meio do nosso podcast. Você que quer fortalecer o canal, só chegar aqui na descrição. Tem aí o apoio do canal. Só você clicar lá, já joga lá um valorzinho lá no nosso Paypal. Valeu, rapaziadinha. para melhorar aqui a qualidade do nosso vídeo, a qualidade aqui, para a gente poder fazer transmissão ao vivo também. Dar aquela fortalecida, Exercer um chega. pouquinho da generosidade, né? É, pô. Bora, galera. Fortalecer. Chega aí. Paypal aí. Pô, falou a assim, senha do banco, velho. <risos> E, rapaziada, já deixa um comentário aí. O que, que você tá achando aí do podcast? Valeu. Se vocês acham que a gente deve fazer uma versão ao vivo, que aí, lógico, na versão ao vivo, vou ver se eu trago o Ian de novo, que aí a gente vai responder aos comentários aí que vocês começar a deixar aí no, no, no bate-papo, interagir né interagir pai? mais com a galera. E é isso, e deixe nos comentários também quem você acha que eu devo trazer aqui, da rapaziada, aí de volta redonda, para aparecer aqui e contar um pouco da história, que a nossa, a nossa geração teve bastante história maneira. É, mano, teve mesmo. E, cara, conta um pouco para gente como é que foi agora essa, essa sua essa sua modificação, né? essa sua, sua transformação de, do que, da, da época que você sentiu no seu coração que, cara, chega. Entendeu? Chega e eu tenho que mudar, eu tenho que ser outro cara, eu tenho que fazer outras coisas. Então, eu, eu já curtia, né? Curtia baile e tal, saía, comecei a me relacionar com pessoas que não me relacionavam e tal, enfim. Só que tá ligado, eu sentia um vazio, mano, dentro de mim tinha um vazio. E assim, quando eu tava no baile, quando eu tava cantando, ou quando eu tava na MPM, ou quando eu tava viajando com a galera, mano, tava de boa, só que eu chegava em casa, colocava a cabeça no travesseiro e começava a chorar, tinha dia, e falava, caraca, que eu tô arrumando, velho, que vazio é esse, tá ligado? Enquanto eu tava bebendo, tava é, fazendo o que tinha que fazer, Suave, mas chegava em casa, o vazio batia, eu falava, caraca, que loucura. Aí às vezes eu ia na igreja, né, esporadicamente, como eu falei, de vez em nunca, mas quando eu ia, sempre eu tinha um desejo forte de me converter, tá ligado? De, de levantar minha mão, só que eu nunca conseguia, por quê? E isso é sobrenatural, mano, porque uhum. sempre quando eu ia... É, para me converter, para levantar minha mão na hora do apelo. Acho que quem já foi na igreja sabe que tem apelo lá, é, na maioria das igrejas. Só que aí eu começava a escutar vozes, pô, no meu ouvido. É, vai parar de beber agora? Vai parar de cantar agora? Vai parar de sair agora? Vai parar de ter relação sexual agora? Eu falei, ah, vou parar nada, tô de boa, vou parar não. Eu acho que muitas pessoas passam por isso, tá ligado? É, por essa guerra espiritual. Então, aí foi no dia 16 de março. E você escutava nitidamente. Escutava, mano. Na audível, assim, como a gente tá falando aqui. Escutava aqui no, no ouvidinho. Vai parar, vai parar, vai parar. E aí eu respondi, vou parar nada. Então, pô, aí dia 11 de março de 2016, eu fui na igreja. Uhum. E eu tinha dado uma parada, assim, tá ligado? De, de sair. Porque eu tinha começado a namorar. Acho que foi a segunda vez que eu namorei. Tive dois relacionamentos. É, um relacionamento foi muito curto e um pouco até conturbado, porque eu não tinha maturidade, eu nem queria relacionamento assim, tá ligado? E o meu segundo relacionamento foi um pouco mais longo, porém eu, eu comecei a querer, porque assim, quando a gente começou a se relacionar, ela começou a me levar pra igreja novamente, e aí eu falei, pô, tá maneiro. Então eu comecei a parar de beber, comecei a parar de cantar, a querer parar com essas paradas, tá ligado? E comecei uhum. a ir na igreja, todo domingo a gente ia direto. Só que a gente tinha uma vida ali que não era de acordo com a palavra do Senhor, né? Então a gente tinha relação sexual, tinha é, as coisas normais, eu bebia ainda de vez em quando, só que a gente ia na igreja, beleza. Aí um dia, pô, é, a gente terminou, isso foi numa sexta. Aí no sábado, a gente foi e eu fui lá onde ela e a gente voltou e aí, no domingo, de manhã, eu tava indo jogar bola, aí essa menina me ligou. Só que eu falei, ei, fulano, pô, uma hora dessa, tô indo jogar bola, que às vezes ela me ligava muito, tá ligado? eu não gostava muito de, de galera ficar no meu pé, tá ligado? Uhum. Aí eu sei, mano, que quando ela terminou ali, quando terminou o futebol, aí ela desligou, beleza, quando terminou o futebol, ela mandou um textão. Peguei meu celular, textão, mano, terminou por mensagem de novo. Aí eu falei, ah, mano, quer saber, também não vou atrás mais não e então, tal. Suave. Fui pra casa, só que aí o negão ficou baqueado, né? Ficou meio moado naquele dia. Aí fiquei o dia inteiro em casa. Aí quando deu umas seis horas assim, eu falei ah, mano, quer saber? Vou voltar a sair então. Eu lembro que na época era até Black Jack. Aí eu falei, vou mandar uma mensagem aqui para a galera, né? Acho que eu ia mandar até uma mensagem pro Yannick. Aí foi. Salve, Yannick. É nóis, meu brother. Valeu. Aí quando foi, é, eu senti forte no meu coração não, vai pra igreja. Aí eu fui pra igreja e, mano, na hora do apelo, nesse dia 11 de 2016, de março, quando o pastor, mano, falou se alguém queria confessar Jesus, aquilo que antes era um, um sentimento forte, já se tornou algo que explodiu dentro de mim. E eu senti, e eu te falo isso, senti literalmente, alguém pegou aqui no meu pulso, eu tava assim, virado pra lá, e algo segurou no meu pulso e levantou minha mão. Mano, eu não sei se foi um anjo, eu não sei se foi o Espírito Santo, eu não sei se foi a mão de Deus, tá ligado? Mas algo eu senti, literalmente, segurou aqui, ó, bem nessa parte e levantou Amém, minha mano. mão. Coisa que eu não conseguia fazer, tá ligado? Uhum. E aí o pastor foi e fez assim, então vem. Aí, mano, eu lembro que eu saí assim da cadeira e comecei a caminhar lá pra frente. E, mano, foi uma experiência muito sobrenatural que me impactou demais. E eu já tinha tido algumas experiências sobrenaturais essa parada de ouvir falar, tá ligado? E essa parada de é, também acontecia muitas vezes, quando eu ia para casa da minha avó, eu via é, um, um vulto, que a galera fala, né mas era um demônio, eu via, e isso eu nem ia na igreja ainda, é, quando eu subia a escada da casa da minha avó, lá, lá de Santa Cruz, no outro prédio subia também esse vulto, era um, era um homem, de capa preta, igual aquela capa do Zorro, com sobretudo pretão e isso. o chapéu do Zorro, assim, tampando a cara. E ele ficava assim, ó. Aí, com a cabeça baixada, Aí eu subia a escada, ele me olhava. E aí eu subia correndo, cheio de medo, ó. tu tu tu E ele subia atrás de mim, só que no outro prédio. Então, já tinha tido essas experiências sobrenaturais. Até também isso fomentou um pouco do sobrenatural que eu vivo hoje, tá ligado? Então, uhum. desde lá de trás já vinha acontecendo. Aí, pô, nesse dia que eu fui na igreja e eu caminhando lá pra frente, algo já tinha levantado minha mão, eu olhava pra frente, tipo como se eu estivesse olhando pra você, mas eu via as minhas costas, tá ligado? Mano, sinistro. E aí tu já viu aquele, não é Street Fighter não, é Mortal Kombat, não lembro, que tem aquele gordão que roda a bola? Uhum. Eu, é um fliperama, quem já jogou, tá ligado? Uhum. Tinha um gordão que rodava assim, puf. Aí, pô, eu vi aquelas bolas, e tipo de filme também, quando o prisioneiro tá com corrente no pé, eu olhava pro pastor, só que eu via as minhas costas e essas coisas sendo quebradas, um monte de correntes cadeados sendo abertos. E aí, quanto isso ia acontecendo, eu ia andando e eu ia ficando leve, mano. Literalmente, pô, literalmente, do jeito que eu tô falando, eu ia ficando muito leve, e eu ia chorando, e parecia que era um choro que me lavava todo por dentro, tá ligado? Aí eu cheguei Caramba. lá na frente... Aí esse pastor era um profeta também, né? Ele foi receber uma palavra de profecia ali e de conhecimento e falou: é, "Isso são os dons do Espírito". E ele falou comigo assim: "Se você fosse para aquele outro lugar hoje, falou para onde que eu ia ir, Porque é, eu não tava com a intenção de ir para a igreja". Ele falou assim: é, "O inimigo tava armando uma cilada de morte para você". E eu acreditei porque, mano, diversas vezes eu já vi a morte na minha frente. E eu sei que as orações da minha mãe é, foram, cooperaram Pra mim estar tá vivo aqui hoje Tendo esse podcast Falando essa experiência pra vocês, tá ligado? Então, aí nessa maneira Eu me converti, mano Aí ali depois Eu falei, não sabia, mano Não sabia mais o que, o que eu ia fazer Parei de cantar ali, né? Já tava parando, mas aí foi no domingo o, Esse culto, essa reunião uhum. E aí eu lembro que na semana seguinte Um cara é, ligou pra mim E falou assim, Ian é, tô fechando um show pra você aqui em Valença, foi o Erickson em Valença, e dois mil reais, vem você, Ramonzinho, e mano, nunca tinha recebido uma oferta é, de Esse cachê tamanho. daquele tamanho, e eu falei, caraca, velho, e eu durinho, pô, sem um duro no bolso, lisinho, aí eu fui, tava falando hein? não, não, não, não, não, mano, pode deixar, pode deixar, não quero não, pá, é, agora eu tô crente agora, converti no, no canto mais, não faz mais essas paradas, liga pro Ramonzinho aí, pum, desliguei logo, puf, falei, caraca, então começou a vir um monte de oferta, mano, mulher, na semana que eu me converti, mulher, um monte de mulher começou a me mandar mensagem, tá ligado, e mulher assim, que eu já conhecia, já tinha me relacionado antes e tal, querendo ir na minha casa pra se encontrar, e eu falei, caraca, mano, que loucura, Aí eu lembro que ainda naquela, pouco tempo depois daquela semana, eu tava tomando banho e eu escutei uma voz de novo. E, e não era a voz de Deus, tá ligado? Uhum. E eu tava tomando banho e falou assim, ó, se você parar de ir na igreja agora, eu te dou tudo que você sempre quis. Mulher do jeito que você sempre quis, dinheiro do jeito que você sempre quis e fama do jeito que você sempre quis. E aí eu no banheiro escutei aquela voz e falei, caraca, e aqui, aqui, mano? Pé do ouvido. Aí eu tava tomando banho, mano, tudo assim, é... Em sequência, depois que eu me converti, tava tomando banho, e aí essa voz veio e falou comigo de novo, é, se você parar de ir na igreja agora, eu te dou tudo que você sempre quis, do jeito que você sempre quis. Dinheiro, fama, mulher, e aí eu falei, caraca mano, tá maluco Satanás, você me perdeu, dei esse papo, mano. papo de louco. E de louco pra quem não, não entende, né? E eu já tava começando a entender, eu falei, você me perdeu, você perdeu a minha vida, eu sou de Jesus agora, pau, te repreendo em nome de Jesus. Aí sumiu aquela voz e nunca mais é, eu, eu escutei propostas assim no meu ouvido, tá ligado? Isso foi sobrenatural, mano. E foi, foi uma experiência fera, forte. E assim, impulsionou aquilo que eu carrego hoje, né, mano? Assim, na, na pegada que a gente vive o evangelho hoje lá no Maranhão, porque o evangelho não é só esse papo de ir para a igreja domingo, voltar para casa, não, mano. O evangelho é ousadia no Espírito, o evangelho é poder do Espírito Santo, sabe? É, o evangelho é pessoas enfermas é, sendo curadas, é, sendo salvas, que é a principal coisa, que após esse mundo aqui, mano, não tem como. É céu ou inferno mesmo, tá ligado? Uhum. E quando eu saía, mano, eu falava assim, Deus, um dia eu vou te servir, não deixa eu morrer hoje não, porque eu sei que eu vou pro inferno. Ficava com medo, quando eu cantava, mano, sempre antes de eu ir, eu, eu falava. E assim, Deus conhece o coração, né, mano? Então, eu, eu acredito que, que nessas simples palavras, quando eu falava lá, porque a, a Bíblia fala que a boca fala que o coração tá cheio, então... Uhum. Se você ora, se você fala com Deus, e se você pede pra Ele te ajudar, ainda que imediatamente você não tenha é, observado mudança alguma, mano, o Senhor vai vir ao seu favor e vai potencializar a sua vida, velho. Tem como. Cara, é, é, é impactante. Tomar um suquinho? É impactante escutar isso tudo. Porque eu sou um cara que, não sei se você sabe... <risos> A minha mãe, ela era diaconisa e eu fui criado na igreja. Minha mãe foi obreira, foi próximo agora do falecimento dela, quando ela faleceu. Minha mãe, falei agora, mas minha mãe já faleceu tenho 16 anos. E próximo do falecimento dela, ela chegou a virar diaconisa. Então, eu fui criado na igreja, sou batizado. Então, igual eu te falei, que eu tava trabalhando com a galera do funk, mas eu Sempre me, me bati a vontade de parar de, de trampar com a galera do funk. Entendeu? De, de, de Não que a galera tenha algo de errado com a galera. É, do nenhum funk. preconceito contra o funk, é, tá, galera? Eu, é, tipo eu gosto, assim, tem funk gosto, às vezes eu escuto é... hoje, não, con não constantemente, mas eu, eu gosto. É uma batida que eu gosto de dançar, então, tô com meu irmão, com a galera na zoeira, a gente escuta, um funk gosta. Pod de Bruninho DJ Fera, mano, Fera. Oh, vou, vou escutar, vou escutar. Então, tipo assim, eu, eu sou um cara que eu, eu nunca escutei, nunca tive visões, nunca. mas eu sou um cara que eu, eu já senti. Tipo assim, eu tô aqui num lugar e eu senti que eu não deveria estar, tá. entendeu? E isso já aconteceu algumas vezes comigo e eu acho que por isso que eu, eu cheguei a me afastar de muitas amizades e me afastei de muito... De muito dessa, desse <risos> mundo do, do funk, da balada, não sei o quê. Eu gosto muito de música. Tanto que hoje eu sou produtor musical, eu gosto muito, ainda faço uns, uns trap, uns rap, <risos> umas outras paradas, mas tem muita coisa que eu fazia antigamente que hoje em dia, não sei se é isso que você sentiu também. Meio que eu, eu me senti, eu me senti incomodado. Uhum. Eu tá. De repente eu tô no, dentro, dentro da chopada. Tirando foto, ganhando dinheiro de estar ali. Eu tô ali que ganhando dinheiro, eu tô trabalhando. Mas eu me senti incomodado de estar. E eu acho que por isso também que eu dei uma, eu dei uma modificada na minha vida. Não, não tanto igual você deu, mas eu dei uma modificada na minha vida. Porque eu, eu também sentia isso. Que se eu continuasse na mesma pegada, alguma coisa ia acontecer. Alguma coisa ia... Porque a, na nossa época, não é que a gente era acelerado igual... Eu acho que a gente ia é acelerar de droga de tal, mas não, nós é acelerar de sair, de, de correr atrás, de botar o baile, de fazer chopada, de dar nossos pulos. Mulefe. De divulgar. É. Fala, Mulefe, Mulefe. Miel, moleque, chegar, Mulef, eu chegar aí, cara, eu ia chegar aí. Patatian, Você sabe que quem deu o nome foi eu, né? Ah. Você não gosta de falar, não. Mas... Foi você que deu? Ah, ah, mano, eu sei que, que a, a gente, gente brincou disso. Eu falei só brincando, vocês aderiram. Mulefe, assim. é, acho que foi. Mas só que isso daí vocês já falavam. É, a gente falava Mulefe, Mulefe, mas ah, sei que rua. deu. É, foi você mesmo que deu o nome, eu lembro do primeiro ah, que fly. nome que colocava? Eu falei zoando, eu falei, é, Mulefe. É. Aí você. Nossa, eu tava esses dias contando para minha noiva <risos> sobre essa história do... da Mulefi, que é vocês começaram meio que do nada, fizeram a parada Aniversário, -grana, né, velho? Com né, pouca grana e fez uma parada maneira. Que hoje em dia, hoje em dia, não tem nada disso na cidade. E se tiver, dá até problema, né? É. é ah, dá. A molecadinha de hoje... Na, na, na, na época, a molecada já não sabia curtir tanto, mas... Era mais moderado Hoje em dia, a molecada não sabe curtir, não. Hoje em dia, você ligou uma caixa de som, dá muita gente. Muito mais, é. muito mais, muito mais, muito mais. E... Ah. E... E foi uma época também que a gente aprendeu bastante, né, A gente começou a lidar com as paradas diferentes. E foi a época que eu já tava com a câmera também. Foi. Comecei Essa a fazer Nessa época já for... tinha a câmera, é. Aí, aí, aí, aí meio que me Já divulgou. tinha um monte de DJ. Já. Um monte de MC. É. Aí já foi me divulgando também ali. A Mulher Fifa foi uma parada que me divulgou muito. Tainara, Ramon, já tinha. Já, pô. Aí veio... Foi depois... A mulher fi foi depois da Playband, né? Ah, não lembro, mano. Foi. Não, a Play band já tinha muito tempo, é, né? É, a Play band já tinha muito tempo. E, cara... Acho que muita gente que... De repente nem lembra de Playband, mas a galera mais da antiga com certeza vai lembrar de... Da Playband. Não, tem molecada de hoje em dia que... Nem sabe o que, que é, nem né? Nem sabe o que é mulher fi, não sabe nada que é isso. Ou eu já... Eu já troquei era uma ideia. chopada, tá, gente? É, era uma Na chopada. época tinha muita chopada, hoje acho que não tem mais. Não tem. Mas na época tinha e tal. Essa foi a chopada, foi a sua chopada, a sua com o Patati. É, com o Niel, que na verdade foi um aniversário. E aí a gente deu, fez uma chopada e deu nome e tal. Aí deu certo, aí teve. Foi até a terceira? Acho que foi até a segunda, mano. Foi até a segunda, é. né? Aí a segunda, a segunda já deu gente pra caramba lá no campo, lá. Eu lembro até hoje. Eu tinha as fotos, eu tenho que achar as fotos. Nossa, eu achar as fotos é muito engraçado. esse dia eu tava conversando com a Joy e eu não, eu não tinha essa noção que o negócio foi muito lá atrás. A Joy falou, não, eu era criança. Minha avó não deixava eu sair de casa. Não, minha mãe não deixava eu sair de casa. A Joyce? É, ué, A Joyce lá que morava que mora quase em frente ao prédio. Sei, o, o, o campo. O, o campo. Foi galera era criança. criança. Mas só que ela era criança igual você era, né, mas Só que você era criança era, pra frente. mano. É, porque, porque se for parar pra ver, isso tudo foi nessa faixa de 15 a 16, 17 é, anos, tá tinha ligado? 14, 15, 16, 14, 17. essa faixa. Só eu que tava lá de velho. É ruim, tinha muito mais Do velho. Meio da galera lá, curtindo, tirando foto. Mas, mas foi maneiro. Mas enfim, mano, igual, e, e nisso daí, pô, é o que a gente fala, né, mano? É, é, é um buraco... Às vezes, meio que sem fundo, tá ligado, mano? Porque sempre tem um vazio, mano. E esse vazio é, foi preenchido quando eu confessei em Jesus, mano. Quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu nunca mais senti esse vazio. nunca mais me senti... Assim, eu, eu achei é, a, o amor à pessoa... Que, tá ligado? Aqueles joguinhos de criança Que tem triângulo, que tem quadrado Que tem, quando a criança uh -huh. tá aprendendo a fazer Ela uh -huh. tem que encaixar. Ela encaixar Eu achei a pessoa que tinha o formato Pra tapar esse vazio Eu acredito que Hoje, acredito não 100% das pessoas hoje Que não tem uma comunhão constante Com Jesus, tem esse vazio mano. Uhum. 100% das pessoas Que não nasceram de novo Tem esse vazio Eu falo com toda certeza se você tá assistindo esse vídeo e você não tem uma comunhão assim, constante com Jesus, se você ainda não conheceu Jesus é, de maneira mais próxima, mais íntima, eu te desafio, se você não tem esse vazio, a deixar no comentário ou a mandar uma mensagem pro Zão. Eu dou minha cara a tapa. Eu dou, velho. Cara, é, eu te falo, é, é, tá sendo um podcast... Eu sabia que ia ser um podcast bem diferente e... E eu espero que esse podcast esteja é, não só impactando, mas ajudando a, a mudar a vida de, de várias galera aí que, que me segue aqui. E eu espero que a gente, você já leva, né? hoje em dia você já leva mensagem para muita gente. Eu espero que esse vídeo esteja ajudando muito a levar mais ainda, porque eu sei a importância disso, entendeu? Eu sei a importância disso. Eu sou um cara, igual eu te falei, eu sou um cara batizado, eu sou um cara que eu tenho muita vontade de me enganjar mais, mas é igual você falou, que antigamente você tinha algo que te prendia ainda. Eu, eu fico muito na minha cabeça, não sei se é nóia minha, mas eu fico muito na minha cabeça, tipo, ah, se, se eu me enganjar mais, de repente eu não vou poder trabalhar com as coisas que eu trabalho. Tal. Eu não sei se isso é nóia minha, mas... É... Como eu sou um cara que eu sou batizado, eu sou um cara que eu fui criado, então a responsabilidade é mais, é mais dobrada, né? Porque a pessoa que não conhece a palavra, ela errar, ela não sabe o que, que ela tá errando, né? Agora a gente que conhece a palavra, se a gente errar, aí o peso é mais forte. É, mano, mas isso também não é um... Uma parada que, pra, pra te aterrorizar, tá ligado? Mas é, é uma, uma coisa que eu vejo em, em grande parte dos jovens e das pessoas hoje, quando eu vou chegar pra trocar uma ideia, né, mano? É, porque assim, mano, a galera fala, o pensamento da galera é o seguinte, não, eu tenho que parar com tudo, eu tenho que ser perfeito pra começar a ir na igreja, começar a conhecer mais Jesus. Só que... Hum, Corta essa parte, pelo amor de Deus. <risos> a gente corta. É. Então, a galera, o pensamento da galera é o seguinte. Não, eu tenho que ser perfeito pra mim começar a ir pra igreja, é, conhecer a Jesus e tal. Mas quando eu comecei a ir pra igreja, mano, eu tava... Quando eu comecei a ir pra igreja, eu tava namorando, né? Então eu tava ali, pô, mano, transando doidado pô. Com a mulher é errado, pô, aos olhos de Deus. Mas eu tava indo. Então perfeição, na ótica humana, é o cara tem que estar... Tá é, não tem que estar tá com vício nenhum Igual, tu tem meio que essa barreira aí, né? Não, tem que parar de fazer tudo Um exemplo Tem que parar de transar pra começar na igreja Tem que parar de, de, de fumar meu baseado Tem que parar de, de, de beber Em contrapartida Jesus, ele tá lá do alto e falando assim Não, vem pra perto de mim Que automaticamente Eu vou fazer com que você deixe de gostar dessas coisas Então, mano é, e eu ficava com esse medo, mas só que depois eu vi, não, mano. E quando eu fui, mano, ninguém precisou de falar assim, para de beber, para de fazer, para com isso, para com aquilo. Eu falei, velho, isso não é mais para mim. Porque o relacionamento com Jesus nos transforma, mano. Tem como, pô. Então, é, você está assistindo esse vídeo, você não precisa de parar com seus hábitos, com seus maus hábitos hoje, para começar a frequentar uma comunidade de fé, uma igreja ou se relacionar com Cristo, tá ligado? Você precisa começar a se relacionar com Cristo, e Ele vai te mostrar o caminho, e isso é passo de fé, mano. É aquilo que a gente não vê, mas a gente espera, não. Hoje eu tô aqui, essa é a minha verdade, Jesus, mas eu tô aqui, transforma a minha verdade na sua verdade. E, mano, essa parada de trampo, você vai ver, você começando a se relacionar, aí mais, fortalecer mais a sua fé, você vai ver as portas se abrindo, mano. Então vai ser uma coisa que você não vai precisar de ficar com medo. Você vai falar, velho, as portas estão se abrindo, mano. Então Deus está me guiando um caminho de mais prosperidade, de potencialização da minha vida uhum. física, espiritual, emocional, financeira, sentimental. Porque, mano, quando a bênção do Senhor vem sobre nós, ela toma nossa vida por um todo, por completo. É, é como esse copo aqui. Se eu pegar uma jarra de água e derramar nesse copo, mano, até ele transbordar, vai pegar o copo por completo, mano. Tá ligado? Não vai ficar só água dentro, vai transbordar. Então, uhum. quando... Vamos supor que esse copo é o nosso relacionamento com Jesus. Ah, mano, se eu começar a encher esse copo aqui, vai transbordar. E, e a, os benefícios que o Senhor tem pra nós vão tocar todas as áreas da sua vida. Da minha vida, da sua vida, de maneira que a gente permite com que esses copos vão transbordando. Então, quanto mais relacionamento, mais água tem no copo. Quanto mais água tem no copo, melhor pra gente. Agora tem dia mal também, tá? Não é, tem dessa entrou pro, pro é, pra igreja. Não tem dia mal, tem dia mal sim. Mas e aí, mano, é nos dias maus que nós permanecemos sustentando nosso relacionamento com o Senhor. Então. Na ótica de Deus, uma pessoa perfeita é aquela que persevera no caminho dele, tá ligado? Entendi. Cara, é muito maneiro ver toda essa modificação. Quem, quem te conhece das antigas que assistir esse vídeo, acho que vai ser o vídeo mais longo que eles vão ver seu, assim. <risos> e, e vendo que realmente o, o Ian é... Pra mim, cara, é como se você, pô, antigamente você era uma criança agora você virou adulto, tá ligado? Novo <risos> os homem, papo, né, mano? Os papos é outro, o assunto é outro, a forma de falar é outra, a seriedade é outra. Mas ainda com, com um bom humor, que. Não pode maneiro, perder, né, mano? É maneiro, isso você aí, não né, perdeu. Pô, é isso aí, cara. Zoado, é um brinco. Vem cá, a gente fica, mano. Meu irmão, né, meu irmão deve, tem 15 anos, meus dois irmãos, o outro fez 19, dia 4, Luiz Felipe fez 19, gente, 4 de 19. janeiro. 19? Aham. Uhum. Aí, mano, quando a gente chega, já vem é, velho, duelo de passinho, ombrim! Ombrim! a ah, molecada fica doida, mano. Maneiro, cara, maneiro. Porque, sabe, eu acho que muitas pessoas falam, ah, não, velho, mas eu tenho que, velho, se eu fizer isso é pecado, se eu fizer isso é errado. E, e essa parada, por quê, pô? e Já não é mais do que as pessoas falam que é certo ou errado. Também é, porque é, o pastor pregando vai ajudar a fortalecer a nossa fé e a gente conhecer a Bíblia. Mas não é só de ouvir as pessoas falarem, é de ouvir Deus falar, tá ligado, mano? Uhum. Ouvir Deus falar no, no local de intimidade, mano. Quem é casado tem local de intimidade com a sua mulher, é o quarto. Na hora que tá lá tendo relação sexual, ninguém entra, mano. Porta tá fechada e ali... Às vezes até sem estar tá tendo relação sexual, mas igual você tem sua noiva, vocês moram juntos, às vezes está lá, a porta é trancada, e lá vocês falam coisas que vocês não falam na frente de outras pessoas. Planos, sonhos. Uhum. E assim também, quando a gente entra para esse lugar secreto com Jesus, ele vai começando a nos mostrar. E aí a gente tem que criar um lugar secreto. Por quê? Porque Jesus ele quer também esse relacionamento na igreja, mas ele quer também ter o tempo sozinho dele com a gente. Pra ele nos falar isso, pô. Igual, tem igreja que não pode usar calça. Agora, tem igreja que igual, lá na minha igreja, a gente usa calça rasgada, tá ligado? Na igreja que a gente tá fundando lá, calça rasgada. Bermuda, de boa. Agora, isso são doutrinas, são ensinos, pô. E, e não é que uma é certa e a outra é errada. É que nem todo mundo que usa calça rasgada vai curtir ir de terno para praia, de calça para praia. E nem todo mundo que vai de calça para praia vai curtir ir de bermuda, tá ligado? Então, é justamente por que tem vários tipos de igreja? Porque Deus criou, isso daqui já é um assunto um uhum. pouco mais complexo, né? mas de maneira muito rasa, é, teólogos dizem: no céu tem 12 portas e tal, e cada porta é um tipo de igreja, tá ligado? Então, mano, nem todo mundo vai ser um tipo de pessoa. Pô, a gente tem gente diferente, pô. A gente curte essa batida do funk, a gente curte uma calça rasgada, um Nike no pé, um boné rasgado, mas tem gente que não curte. E aí, essas pessoas vão deixar de, de desfrutar da, da herança eterna que Deus tem pra dar pra gente? Não, pô. Tem uma porta pra você entrar. Então, naquela igreja lá, você vai se sentir bem? Prega a palavra verdadeira do Senhor com seriedade sim, bora pra lá, não então bora pra outra, bora caçar tá ligado? Uhum. então eu acho que isso não é desculpa mano você vê que tem igreja que é só terno tem igreja que pode tatuagem tem igreja que não pode, e isso não é pecado mano tatuagem ou não, tatuagem é pecado agora também não vou ficar perdendo meu tempo discutindo com um cara que acha que é pecado, eu vou lá, mano você acha? então tá, beleza, tamo junto, eu não acho acabou por aqui é, é igual eu, eu penso, né, cara eu, é, eu não sou um cara que eu tô indo na igreja mas eu penso que se eu, se eu não roubar, se eu não matar, se eu não destruir a família de ninguém, se eu não tá, estou fazendo nada de mal para o próximo, por mais que eu esteja... Eu, ah, eu tomo meu gelo, ou eu, pô, de vez em quando eu vou num pagode, alguma coisa, eu acho que eu não... Na minha mentalidade, né? Eu acho que eu não tô tão errado, assim, só porque eu não vou na igreja. Tá isso, isso é uma coisa que procede ou você acha que realmente... Mano, o, o, a, a questão não é você ir ou não ir na igreja, tá ligado? A questão é... É porque assim, orar, conversar com Deus, eu faço isso. Eu faço. Eu tenho um momento que eu, que eu troco a ideia com Deus, eu tenho o um, um, um meu momento. Uma coisa que eu não faço tem muito tempo é parar pra ler a Bíblia mas eu, há um tempo atrás eu ainda eu fazia isso, mas é, essa parada de ir né, na igreja, pra mim eu já tive alguns problemas, que nós somos seres humanos, somos falhos, né? então acho que em todo lugar vai ter um problema, vai ter alguma coisa, igual você mesmo falou, ah, não deu certo aqui, procura ali. Mas no meu caso mesmo, eu só não foquei assim, mas coisa de tempo, que, ó, ou eu tô aqui no estúdio trabalhando, ou eu tô tirando fotos, não sei o que aí do nada é coisa de tempo mesmo. Sim. Mas esse lance que eu tenho na minha mente, que se eu, eu não preciso ser igrejado para é, eu estar tá na presença, sei lá. Se liga. Então a questão não é você ir na igreja, tá ligado? A questão é, é conhecermos a Jesus. Agora pô, tem métodos. Igual uma criança não aprende a falar sozinha. Uma criança não aprende a escrever sozinha. Ela tem que ter uma pessoa que ensine e que ajude ela. Uhum. É, e a igreja, exatamente, vou te dar um exemplo. É, a igreja, pô, nada mais é, e eu falo nada mais é, não querendo menosprezar, porque isso é uma coisa muito importante, mas para ajudar no fortalecimento da nossa fé. É uma parada, a gente está aqui é, raquítico, magro, mas a gente começa a ir na academia, bora puxar ferro, bora ficar maromba. E aí o músculo vai crescendo. Então quando o músculo vai crescendo, a gente vai aguentando pegar mais peso, a gente vai tendo mais experiência, a gente vai conhecendo mais sobre academia, porque vamos tomar suplemento, esse é bom para isso, esse não é, esse treino é bom para isso. Então a importância de ir na igreja é, é uma, a Bíblia diz quão bom e agradável é estar em comunhão com os irmãos. Quando a gente está na igreja, a gente vê que a igreja a gente é moldado também. porque Lá a gente vai ser confrontado. Então, pessoas vão chegar e falar, tu tá errado, velho. Tem que parar de fazer isso, tem que potencializar. E isso, a Bíblia diz que Deus, ele corrige aos filhos que ama. Então, é, a igreja é pra fortalecer, é essa academia que vai fortalecer a nossa fé e que vai nos impulsionar a conhecer mais a Jesus. E assim, não, não importa muito aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente sente. importa o que a Bíblia diz, tá ligado, mano? Uhum. E na igreja a gente vai conhecer mais da Palavra. E a gente vai aprender a manusear a palavra, tá ligado? Porque a Bíblia parece que é muito simples, mas ela é simples e complexa ao mesmo tempo. Então na igreja a gente fortalece a nossa fé, na igreja a gente aprende sobre dons do Espírito. E aquilo que a gente aprende lá é tipo quando você vai num restaurante e, e sobra uma pizza inteira, você traz para casa guarda na geladeira e vai comer no outro dia. E não sei vocês, mas uma pizza de geladeira do outro dia parece até que é melhor do que a da hora, mano. Então <risos> isso melhor. que é a igreja, tá ligado? O pastor, a pessoa vai lá, prega, aí você pega a pizza que você recebeu lá, você vai pra casa e no outro dia você matura ela. Você deixa ela um dia na geladeira e no outro dia você matura. Por quê? Você pega o assunto lá que o pastor falou, que a pessoa pregou e você vai mais a fundo nele na sua casa. E ali na sua casa, porque lá na, na igreja o pastor fala para um âmbito geral, mas na sua casa você vai começar a escutar do próprio Jesus em cima daquele assunto, uhum. é tipo que a igreja é um beijinho na flor, e em casa você vai e desfruta dela, tá ligado? Então, é, é, Deus tem coisas mais profundas para falar pra gente. Agora, é, a Bíblia diz, é necessário estar em comunhão com os nossos irmãos, até pra gente aprender a viver em comunidade. A igreja, pô, é, é necessário estar na igreja para crescer em fé, tá ligado? Para ser confrontado. A Bíblia diz em Provérbios que assim como um ferro afia o ferro, o cara vai lá, pega a espada, né? Minha avó fazia muito, afiava a faca aqui num no, no, no, no ferro, num no outro ferro. Assim como um ferro afia o ferro, um homem afia o outro homem. Então, mano, onde a gente vai ser afiado? É na igreja. Agora, o relacionamento com Jesus na igreja, aprender de Jesus na igreja não é o suficiente para a gente manter essa constância. Então, é igreja e casa. E isso, mano, é algo muito gostoso e prazeroso. Quando a gente com, quando começa, começa... É uma pessoa que você ama muito, você quer estar tá sempre falando, tá ligado? Uhum. Isso não é algo monótono. Quando a gente começa, mano, vai, se aprofunda no relacionamento com Jesus, conhece a pessoa do Espírito Santo, que é, é a ferramenta dos céus para vivermos coisas sobrenaturais na Terra, Mano, a gente é uma fonte que a gente, quanto mais bebe, mais a gente quer, tá ligado? Top, top. Rapaziada, a no... o nosso tempo tá se esgotando, é... mais pela aquela questão que eu já falei no outro podcast, tô repetindo aqui, a gente tá com o nosso equipamento um pouco limitado sobre tempo, a gente tá querendo transformar isso num podcast ao vivo, não sei se seria no... no no YouTube, ou no Facebook, ou nos dois. E daí, você que quer ajudar a gente a chegar nessa, nessa parada, só chegar aí no, no, na descrição, vai lá no nosso PayPal, joga aquela, aquele fortalecimento lá. Eu estou um pouco impactado, <risos> tá me filmando aí também, eu estou um pouco impactado que o podcast hoje foi muito bom, entendeu? Eu espero que tenha levado uma mensagem positiva para cada um de vocês que está assistindo aí hoje, Pra cada um de vocês que chegou aqui até o finalzinho do podcast, certo? Ian, deixa aí suas redes sociais. Ah, mano, eu acho que é eu... Ian... Não, é isso mesmo. IanRVV. E eu mas... não sei se tem um underline, mano. Mas ah, depois você deixa aqui... Eu vou fazer assim, eu vou deixar aqui na descrição é, o canal do Ian, o link do canal do Ian, o arroba dele do Instagram. Rapaziadinha seguindo o Man Ian aí. Ele tá começando... Ele tá começando, não. Ele já tem um canal dele que já tem um tempo. E agora ele vai voltar esse ano com tudo. Que ele me falou que vai voltar com os vídeos, né, Ian? É, mano. Vou fazer alguns vídeos aí pro YouTube. Alguns vídeos práticos. É isso mesmo, ó. Ian Y-A-N-R-V-V-Underline. Eu vou deixar aí, vai, vai. Vai estar tá aqui na descrição aqui, rapaziada. E... E é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Em breve, em breve, quando a gente tiver... Lançando já as resenhas ao vivo, vou te convidar, espero que você... outro vai lá no Maranhão pra gente gravar essa resenha Opa, lá, né? aí Hã? sim, já gostei do convite. Aí, vamos. Cara, espero que você tenha gostado. Gostei, mano. Alquim, primeiramente não, ultimamente, ultimamente né? Ultimamente, né? Aqui, guerreiro, gostei demais da sua presença aqui em casa. Valeu, essa é nova pra mim. E caracas a... <risos> Tava na beleza, pô Tá doido É isso, e uma parada que eu vejo você falando sempre Como é que é, A ousadia Ousadia no espírito, mano, não ousadia pode faltar Bagulho doido, tei, tei, tei Pou, pou, pou É isso, rapaziada, se inscreve no canal Manda pro amigo, joga aquela likezada aí Comenta aí, valeu? Valeu! Nós! Uh! Uh! Ficou maneiro, né, mano? Ficou da hora, hein, mano? bl, <laughs> bl,